Mais uma vez para mais um vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui Por quê? Por dois motivos Primeiro que eu já resgatei os, o... Que já veio os robux aqui na minha conta lá Daquela coisa... Daquela coisa... Daquela... Daquele vídeo que a gente fez E eu também quero mostrar uns códigos, tá bom? Bom, gente, primeira coisa que eu vou mostrar aqui é os robux, no caso, né? Gente, para mostrar que eu não tô mentindo, tipo, é efeito. eu cliquei aqui, ó. 20, 75 Robux. Aí aqui. Calma aí. Diante ante anter, anterior, aqui, ó. Não foi ninguém, gente, foi o Robux zero que comprou, tá bom? Por isso que ele deixa um valor a mais ali para resgatar, entendeu? Aí aqui, ó. Total 45 e 20, 45, Porque eu tinha 30. Soma aí, gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, os códigos vão ser no bbx.goury Goury, Goury, Goury Bom, gente Bom, vou em link com a com Bota o seu username no Roblox No caso, seu nick, pra quem não sabe Aqui ah, não, não clicou duas vezes não, né? Clicou. Aqui. Tem que clicar com força, porque isso aqui não dá. E pá, eu confundi no outro lugar, pensando que isso aqui era o meu Robux. Infelizmente não é. Como é Quanto que tem aqui? 20, 20, 20, 1061 mil Robux mil Bom, gente, aqui, ó, esse eu tenho três robôs, né? Gente, vamos em promo code. Aí aqui é o... Calma aí, visite Discord. É aqui, entra em promo code. Bom, gente, o corpo, promo code que é epic. Calma. Esse aqui é o promo code, tá bom? Aqui consegui um robux agora eu tenho quatro robux mas já vamos pro próximo tá bom gente para para mostrar que eu ganhei mesmo tá aqui ó vamos meu querido carrega né que aqui a gente tá sem paciência ai ai quatro robux tá bom aqui eu tinha três antes agora o próximo é no robux zero no caso, nosso sitezinho querido. Aqui, roubo zero. Aqui, cadê? O promo code é só clicar aqui, gente. No promo code. O código é... O código é... Missão. Em inglês. Missign. Missign. Missign. É, gente, isso aqui. Eu não sei falar. Aí, aqui, ó. Esse código aqui. Esse aqui, ó. Agora vamos enviar tem que completar a oferta para retirar esse código pelo menos gente pelo menos pro meu código dá para retirar o próximo é no collect robux collect robux que collect. calma aí colegamos é uma... colet com com dois l com com dois l com com dois l. jet star no link a conte aí link a conte aí vai ter isso aqui porque tá muito branco isso aqui Mas muito branco que não tem nem para ver ali mas ok eu vou botar aqui hyper unicorn que é meu o nome do meu username O oh, meu pai amado, como já tem aqui, eu não pensei nem em escrever né? Pronto, eu tenho Seis Robux. Essa é minha skin, porque eu sou gata, eu sou maravilhosa. Aquelas, né? Se acham no nível, Murray Codes, gente. O código é Sky. Vamos, que senão o tempo esgota, né? Bora, bora. Vamos. Só bora. Consegui mais um ponto, agora eu tenho sete pontos. Bom. Hum. Bom, gente. No genslot também tem código. O código é... Cadê? Calma aí, vamos. Junte. Junte nome unicórnio, pronto calma hoje oh, gente calma aí meu tá clicando do lado essa coisa essa coisa isso aqui conecte é não é precisa clicar Google não gente Era é só que conecte oh, nossa parece o Book Zero né bom Promocode. O promo código é World 10 Esse é o promo code. Tá bom, gente? Esse é o promo code. Enviar Pronto Conseguimos com sucesso Mas eu não tinha que fazer uma missão Graças a Deus Bom O próximo código aqui no GenSlot é Drop15 Esse código Enviar que hum, fazer oferta Já já tô braba Bom, gente, bora Bora Pro outro código No Gente, também tem código no RBX Storm RBX Storm, gente, tem código também, tá? Aqui, está em para lugar, tá, gente? Submit, hyper. Unicornio. Gente, eu me incomoda, isso aí. Vai assim. Vai assim mesmo. Vai, quer ver que vai? Viu? Não importa a letra, minúscula, maiúscula. Tudo faz. Tudo faz. Tudo faz. Gostei dessa palavra. Maromelo. Bom, gente, o código é aqui, ó, em promo code tá bem óbvio, porque o nome de promocode é CODE. Bom, gente, aqui, cara, olha quantos código então a gente já deu pra vocês de um robux, aqui já dá uns 50 robux, uns 10, não, 10 não, né? Aí já tá, tá apanhando. Bom, gente, o código é Among us, Among Us. Is love. Eu, no caso, eu amo a Us. Pra quem não vê, aqui, ó. Aqui, ó, meu querido. Gente, aqui, É in, tá bom? Eu errei aqui rapidinho. Não. Espera, nem meu. Promo code deu yeah. Vamos ver se aparece. Aparece aqui. Bora ver? Tá Tá, ver se tá lá embaixo. Aqui, ó. Mais um Robux pra conta. Se eu... Gente, eu já gastei todos esses Robux aqui que eu ganhei. Só pra avisar. Gente, o... Oh. Vou encerrar. Gente, mas então, esse foi o mesmo que vocês tenham gostado, tá, gente? Foi esses promo codes teve muito promo Espero que vocês vão ter mais ou menos uns 10 Robux já tá pra comprar. Uma calça, uma blusa, no caso... Ou, sei lá... Não sei o que dá pra comprar com 10 Robux, né, gente? Que a maioria das coisas que eu compro de, de 10 Robux é só camisas de 5 Robux. Ou 4, né? Ah, gente, uma coisa que eu venho avisar, eu vou avisar pra vocês É sério, gente, não compre blusa barra, cami barra calças, barra macacão Tipo, essas blusas aqui é de 69 Olha aqui, gente, deixa eu abrir uma outra página Ela é 99 69... 98 Robux, a né, gente tem gente que compra ainda, sabia? Aí vocês vão aqui em colar, aí vocês vão aqui, ó, copiar no caso, né? Colar e vão em loja de Avatar. Aí vai estar tá aqui, ó, 5, 5, 5, 8, 5 e tal. Mas gente, eu, eu aconteceu você vir aqui e escolher escolherem suas camisas ou barra calças e vocês descerem um pouquinho barra calças e vocês descerem aqui, ou camiseta, tanto faz. Aí vocês descerem aqui e, e botar o máximo 5. Se vocês quiserem coisa de 5, bota 5. Mas eu vou botar no quarto. Porque eu gosto de 4. Ou vocês botam 5 também. um, Pra ver se tem promoção. Aí, gente, olha aqui, ó. Tem um monte de calça de 5. Igual as caras. As caras. Igual as carinhas, sabe? Mas então, gente, era isso o aviso que eu queria dar pra vocês não gastarem Robux com esse tipo de coisa. Mas, então, pessoal, foi isso. Veja se vocês gostaram, gente. Então, me segue no Roblox, me segue no Roblox. GG, mano, liga Santos. Falou, me segue no Roblox, me segue no Roblox. GG, mano, liga o Santos. Falou!